Guerreiro, não se guerreira, soldado aqui, novamente trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje é o tão querido que vocês gostam tanto de ver aqui, o roletando na nova caixa lua sombria Que chegou nessa primeira atualização do mês de outubro, que é o dia das bruxas, mês das bruxas é lá do, do, dos estates Então vem que vem, vem neném, vem que eu tô boneco também Ó, já vou começar aqui como... Chamando, chamando 20 no automático, 20 no automático para não passar mal, vamos ver se a gente vai conseguir fechar aquele kit Lembrando para vocês que ZP rápido, fácil, na hora, sem demora, sem complicação, o link vai estar tá aqui na descrição É o nosso amigo aí, parceiro Zé Louco ZP, tá bom? Chega lá e fala, o Zé, quero comprar ZP, eu vim pelo soldado Ó, você vai, vai comprar, e além de você tá comprando, é só falar no Zé que ela vem. É só falar no Zé que ela vem. Além de você comprar, ainda participa de sorteio todo fim de semana lá, os clientes do Zé, então é mil grau é mil graus. <cười> ai, ai, ai. Ó, já foi a primeira, essa tudo de graça. Essa do, do, do, do de graça. Soldado, aonde você tá roletando? Eu tô roletando no servidor de clã sem canal. Tá bom? Como é que eu faço? Eu sempre faço 20 no automático e 10 no manual. Pra mim, tem dado certo. Tenta fazer aí, pra ver se vai dar certo pra você. Então não sei, não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Pra mim, tá dando certo. Vamos lá. Vem que vem. Vem, nenê. Vem que eu tô mudando Nossa, tá pegando bastante aqui no canto, né? ó Daqui a pouco ela vem de novo. Daqui a pouco ela vem de novo. Daqui a pouco ela vem de novo. Pessoal, é, eu vou tentar aí o máximo possível para tentar gravar com a, a 9A91 VIP, né? Fiquei sabendo que geral tá jogando com ela aí na ranking, em salinha e tudo que é o bicho. E ela é... Falaram que é complicado. Falaram que a arma tá virada o Então, eu vou ver. Eu vou ver se eu consigo gravar o mais rápido possível para vocês. Vou postar aí para vocês aquele videozinho me aquele videozinho Monster que vocês gostam, tá? E lembrando, se você é novo, seja bem-vindo! Seja bem-vindo, boneco! Seja bem-vindo! Se inscreva aí no canal, deixa aquele likezão, compartilha aí. E você que já é inscrito aí do boneco, você que já é chupa bife, você que já é oreudo antigo. Nós quer deixar aquele likeão de cotovelo, pra não ficar boneco. Pra não, pra não mijar na cama. <risos> pra não mijar na cama, hein? Nossa, que guerra, hein? Que guerra, que guerra. Tô gravando esse vídeo, ó. So, são 10 horas da noite, são 10 horas da noite. Não tô gostando, não tô gostando, tá bom, tá bom, tá bom, outro soco, outro soco Vamos lá, vamos lá, não vou desanimar Vamos lá, tô ficando com medo, é um pouco, tá me preocupando Pelo jeito parece que o esquema dessa aqui, dessa caixa é no automático Parece, não sei, não sei, vamos lá é, pessoal, lembrando, se você quiser, né, você não é obrigado a, a comprar ZP, você não é obrigado a roletar na caixa, tem bastante eventos, né? Inclusive evento mensal que te dá vale ticket de caixa para você roletar. Então, se quiser comprar ZP, você compra, sem problema. Se o jogo tá falindo, eu não vou comprar nada, Urubu! Eu compro também, só faz os evento aí, tem evento mensal, tem evento toda semana, tem evento virado uns 70. Então, é tranquilo, é tranquilo, é tranquilo, tem evento praticamente todos os dias aí nessa, nessa bodega Tá bom? Então vamos lá! Vem que vem! Vem neném! Vem é, a búfalo também, Eu só não tem a búfalo né? Essa roleta tá de brincadeira! Pra deixar o soldado bonequinho, é só chamar que ela vem! É só chamar, chama boneco, chama que ela vem, chama que ela vem. Agora só falta a WM, agora só falta a WM, lua sombria, anaconda, lua sombria, soco mortal, lua sombria. Agora ficou como? Agora ficou complicado, por quê? Porque nós jogamos duas, nós jogamos duas e o negócio fica, fica mais complicado. Mas vamos lá, vamos desanimar não, vamos desanimar não. Chama que ela vem, chama, vem a WM vem que vem, vem neném, lembrando pra vocês gente que essas armas estão no mercado negro tá, de zp, você tem que colocar cash pra comprar, você que é novo aí, mas não sabe como é que faz, tem que comprar, tem que colocar din, -din no jogo, ou fazer algum evento aí pra ganhar, para ganhar vale caixa, pra roletar nelas, tá bom, seu xerapê, vamos lá, tô ficando com medo. O boneco TG! tomara que eu ganhe AWM, tomarem, tomarem, tomarem, ó. Pessoal, lembrando pra vocês que eu vou estar na BGS, tá? É, esse vídeo vai estar tá saindo, provavelmente, eu já estou na BGS. Não, ainda não, não. você está vendo antes da BGS, eu vou para a BGS. Então, se você está vendo durante a BGS, eu estou na BGS, entendeu? Então, vou estar na BGS no dia 12 e provavelmente no dia 13. Tá, mas confirmadíssimo, dia 12 eu vou estar lá, então se você tiver por lá Passa lá no stand, lá onde vai estar tá CFS Para dar um abraço no boneco, para pegar aquele código maroto e tirar aquela mano foto né Para trocar aquela, aquela mano ideia, para ficar boneco Tá bom? E trazer, leva levo, levo, levo a coxinha para mim lá, hein, que eu gosto de coxinha Leva a coxinha, leva o sucão, o sucão natural O sucão natural para o boneco, porque o boneco é o que? O boneco é gordinho, mas fofinho é filme mas gosta de um lanchão, gosta de um sagadão. Ó, tô ficando com medo. Pum. Eita. Eita preula. Não foi. É aqui ó, ela vai vir aqui ó. Ó. Vem que vem. Vem neném. Vem a WM Lua Sombria que o boneco não tem. Olha. Olha. Recado dado. Né? E vou estar tá tentando postar os vídeos para vocês. Vídeos do canal, a gente, vai ser aí padrão segunda, quarta e sexta. Tá bom? Live sábado e provavelmente na quinta. Né? Não sei. Mas sábado tem live. Tá corrido. Especialmente nesse sábado agora. Não vai ter, porque eu vou estar na BGS. Eu estarei na BGS. Vamos lá. Tô ficando com medo. É, boneco de dinheiro. Meu áudio tá estranho. Meu áudio tá estranho. Eita. Eita. Eita. Lá lá nem a barba que eu consigo fazer. Eu Vida de cão. Eu vida de gato. Hum. Vamos lá, vamos lá, vem que vem, vem neném. É, já tá começando a ficar com medo. Aquela hora que vai chegando o que? Duas, já tem as duas e falta só a WM. E a probabilidade de vir outra Anaconda e outro soco é 300 mil vezes maior. Então eu não sei, eu não sei, não sei. Mas vamos lá, vamos lá. Tô ficando com medo. É boneco de dinheiro. Olha lá, vamos ver. Vem que vem. Vem, neném. Vem que eu tô boneco também. Olha. Eita. Eita, é agora, hein? É agora, hein? Ó. Complicado, hein? Complicado! Complicado! Olha! Eita! Quase! Quase! Foi quase! o Agora que lascou! Eu falei que eu vi soco meu! Paqueta do soco meu! Pô! Aí você me quebra né? Porra, Aí me quebra né? Pô, aí era WM, né, nego? Era da WM, né, o Chupa Bife? Porra, agora eu fiquei, fiquei. Você tá rindo, né? Você gosta, né? Você adora, né? De ver o boneco passando um aula na roleta, né? Você, é o. Vou te contar, hein? Vou te contar, hein? Vai vir, vai vir, vai vir, vai vir. Jamais vou desanimar! Jamais vou me entregar! Eu vou ganhar essa bexiga! Porque eu não sou de lombriga. Vamos lá. Vem que vem. Vem, neném. Vem a WM do boneco. Não tem. Aí se viu outro soco aí. Na moral. Na moral. Não tem como, hein? Se viu outro soco, eu dou um soco na tela. Brincadeirinha, brincadeirinha. Ó. Tô ficando com medo. Soldado, você está roletando? Estou roletando o servidor de clã sem canal, boneco, chupa bife, cheira peidos, lambe ferida. Olha! Eita, meu mãe! Ei! Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Lala, lala. Nossa, e agora, hein? Ó, vem que vem! Eita! Vem, neném! Ei! Vem a W que o boneco não tem. Eita, rapaz, tá vindo quase todo aqui do lado. Tô ficando com medo. É agora, ó. Pá! Pá! Pá! Pá, pá, pá, pá! Pá, pá! O boneco não pode vacilar, não é possível. Tô ficando com medo. Só falta três. Só falta três. Só falta três. Ei, rapaz, vem aqui, ó. Ó, oh, ei! Xiii. É, não deu, não deu, ganhei três 3 socos, socos no umbigo e ganhei anaconda. Anaconda Lua Sombria, é. Né? Não consegui, não consegui. Eu fui o fraco, fui o fraco. Fui o fraco, não consegui. Soguei soco, soco, soco que vai. Soco, soco, bate, soco, vida, soco, bate, soco, vira. É só assim, né? Tem um negócio da da pô velho sacanagem sacaneagem cadê transferir aqui para o baú cadê como transferir Soco mortal permanente como assim o que que soco mortal permanente está fazendo aqui meu querido não é possível o que que isso aqui está fazendo aqui que isso cara que isso para o baú. Vou ver selecionar. Pronto. Tá aqui, tá aqui. Não consegui pegar a a fama da WM. Se você roletou, se você ganhou, deixa aqui nos comentários. Soldado, eu ganhei o kit. Soldado, roletei 30 caixas aqui da na, na caixa Lua Sobria. E não ganhei nada. Soldado, roletei os vale caixa aqui e ganhei. Deixa aqui nos comentários. E lembre-se, porque sem Gamer e roletar nessa caixa e ganhar um soco. É uma guerra, né? Fui.